Tintim por Tintim. Histórias contadas Tintim por Tintim. Temos falado muito doce esta semana. A minha convidada já escreveu dois livros sobre o assunto, a doçaria portuguesa, o Norte e o Sul, o centro de Vista Qualquer Dia. Chama-se Cristina Castro. Olá, Cristina, bom dia. Bom dia. Fomos acusados durante algum tempo de termos uma, uma doçaria também muito pesada, muito para base da doçaria conventual. É É normal. Mas também há doces com muito pouco doce ou nenhum Há doces que não têm açúcar há <risos> é que quer dizer, alguma coisa doce tem que ter, não é? Põe-se a seguir Ou um queijinho Ou uma compota Aqui o facto de ter colocado este Doce não doce no, no meu livro hum, Ele de facto não leva açúcar Ele só leva queijo, farinha e ovos Isto é um doce de onde? Hum, é de sernancelho E chama-se? Fálgaros. Que não consegui descobrir de onde é que vem este nome Talvez agora no próximo livro do centro eu possa vir a dar mais uma pista, <risos> mas, mas foi de facto não, não é então, assim muito e, claro. E os falgãos são o quê? São, são pequenos bolos? São bolos grandes? Uh, são uns bolos muito curiosos porque hum, só levam esses ingredientes, como já disse, e depois eles são batidos durante muito, muito tempo à mão que é muito difícil um, e depois não, eles vão não, não pode ser com, com a batalha, não, uh, tem que ser mesmo à mão eu acho que sim tá uh, eu acho que os <risos> noceiros dizem que fica diferente muito e claro. provavelmente têm razão eu não gosto de meter nessas coisas <risos> elas é que sabem como é que se deve fazer mas o mais curioso destes doces é que a massa que fica é uma massa mole uma massa sem estrutura e, e vão ao forno a lenha, numas, numas umas latas lá Vou chamar assim umas, uns tabuleiros de lata, e quando saem do forno parecem, parecem assim, uns cogumelos, a massa de repente cresceu e eles têm formas incríveis, os falgaros ficam mesmo muito, muito, muito bonitos. E de facto não têm açúcar, depois são comidos uh, com compotas, com queijos, mas estas pessoas, a comunidade que os faz, entende-o como um doce e por isso é que está no meu livro. Porque se não o colocasse iria ficar a faltar Este, este doce, doce não podia ser não, não. E tem esta curiosidade de este, este doce sem açúcar Sentiu que andamos a colocar menos doce ou não? Menos açúcar uh, Nos bolos ou nem por isso? Uh... Eu acho que há uma preocupação por parte de quem faz de reduzir no açúcar, pelo menos as pessoas com quem eu tenho falado com muita gente no, no, nas minhas entrevistas e têm aparecido pessoas que têm essa preocupação, doceiros e pasteleiros que têm essa preocupação, mas lá está, quando estamos a falar de receitas muito antigas, um, tem que se ir com cautela que é para não perdermos depois a... depois deixa de ser o que é, passa exatamente, a ser outra coisa. Exatamente, exatamente. Mas sim, mas já, já tem alguns doceiros que me dizem que já conseguiram reduzir algumas gramas do açúcar em alguns doces. <risos> mas não terem tudo. Uh, também não é para comer todos os dias. Exatamente. Cristina, temos... E, e comer com calma, com saborear, é só um bocadinho. <risos> temos a doçaria portuguesa norte e sul. Vamos marcar encontro lá mais para perto do Natal, se calhar quando sair a doçaria portuguesa do centro. Assim espero, sim. Para ficarmos com a água na boca mais por volta dessa altura. Fica combinado? Fica combinado. Então pronto, agora foi para as férias, depois é para o Natal. Obrigado, Cristina. Muito obrigada. Cristina Castro. Tintim -tim por Tintim. -tim. Histórias contadas Tintim -tim por Tintim. -tim.